E aí caras, agora sim vai começar a chegar os grandes vídeos do quadro vale a pena, e dessa vez vou falar de uma história, não odiada, porém esquecida do Homem-Aranha, eu sei que o quadro consiste em falar de coisas odiadas, mas também tenho que apresentar qualquer coisa que mereça mais atenção que não tem. Então desta vez falarei de um quadrinho muito interessante, que muita gente fala que é uma porcaria, porém é bem legal, e realmente vale a pena. O quadrinho de hoje é Homem-Aranha 99 Problemas. Escrito por Matt Kint de Valiant TPB e Grace Kings. E ilustrado por Marco Rude de surfista prateado e X-Men Kane. Louquendo é fodido com palavras em inglês, vocês sabem. A história começa com o Peter indo tirar umas fotos de uma família, porque ele precisa de dinheiro, como sempre. Ele só não passa fome, porque ele é o Homem-Aranha e o JJ adora uma selfie dele. O endereço que continha no papel que pedia para ele ir era de um castelão muito louco. Chegando lá, o sentido aranha já começa a tilintar. O Peter já acha estranho, mas aí ele vê uma pessoa pedir socorro na porta. E como ele é o Homem Aranha, o bichão entra lá para ajudar. E adivinha quem ele encontra? Isso mesmo, o Resende a Madame Teia. E quem estava pedindo socorro era uma boneca robô muito louca. E a madame manda aquelas charadas muito chulocas pra ele, igual no desenho, falando sobre um desafio que ele terá que enfrentar, o desafio dos 99 problemas, e se ele não enfrentar, ou morrer durante esse desafio muitas pessoas irão morrer. E ele fica, ah tá bom. Mas aí ele se toca que uma das bonecas ali está prestes a explodir, aí ela explode e cachal, o Peter já está nesse jogo. Vale ressaltar que quando a boneca explode, ele cai em um buracão e rapidamente já troca de roupas, pois as roupas civis são meio que desintegradas com a explosão, mas a fantasia de Halloween fica intacta. Mas seguindo, ele cai já cara a cara com o próprio Halloween, então fez sentido a explosão não desintegrar o traje. Bem, ele vai lutando e tomando umas porradas, porque aparece o vampirão Mordius e o homem logo ali também, o Mordius dá uma mordida no pescoço do aranha e deixa ele mais loucão que os Noia da Biqueira aqui perto de casa. O homem lobo também morde ele no outro lado do pescoço, mas mesmo assim o aranha desce o cacete em todos, porque ele é fodão, então o aranha vaza de lá, ainda doidão, e encontra a porra do monstro de Frankenstein, ele desmembra o um monstro e foda-se. Vale ressaltar também que a ilustração é bem psicodélica e detalhada, o que condiz muito com a história, e também vale ressaltar que, em todo momento o sentido aranha está a loucão, então recebemos umas cenas bem fodas com o próprio sentido aranha, servindo até mesmo de painel para algumas páginas, o que é uma grande sacada. Tem uma hora que o sentido aranha para bem lá na frente da história, porque o Parker estava exausto para um caralho. Só que ele ainda se mantém na dúvida. Abre aspas, sentido aranha se foi porque já tilintou tanto que já nem consigo mais senti-lo, ou foi porque eu estou exausto e nem ele aguenta mais ficar apitando igual louco. Fecha aspas. Mas aí o Peter vota na exaustão, e como é ele que tem o sentido aranha, eu vou seguir o palpite dele. Mas isso acontece bem mais para frente, depois de uma puta explosão do caralho bem na cara do Parker. Mas ele sobrevive porque ele é o bonzão, maluco leva até um tiro na cabeça e sobrevive para pegar a Mary de Jane depois. Só que isso ocorre mais para frente, e eu não quero focar muito aqui na história, porque o objetivo de toda essa série é justamente incentivá-los a ir atrás desta determinada mídia. Bom, a história está repleta de detalhes e não é nada arrastada, me deixou preso do começo ao fim. Não conheço praticamente ninguém que tenha lido ela, mas comigo foi uma boa experiência, já li várias vezes, e cada vez eu pegava um detalhinho novo. E por já saber quem era o vilão principal que estava por trás de tudo, reparei em muitos detalhes deixados, informações maneiras que são somente jogadas pro Homem-Aranha e fora ser se ele, vai ter que descobrir quem é o vilão, pois nem os outros vilões que aparecem sabem quem é esse maluco, se você é um fã dos quadrinhos do Aranha, vai conseguir descobrir quem é o vilão junto com o Aranha, se não, vai ter que esperar até revelarem. Bom, é uma história bem legal, divertida e interessante. Vale ressaltar que o quadrinho se parece muito um jogo de arcade, principalmente depois que o próprio vilão arcade entrega uma pílula e deixa o aranha doidão de novo. Sim, o Aranha passa boa parte da história chapadão por causa dos vilões, e tem vilão pra caralho lá. Aparece até vilões como o Espantalho, não o do Batman, que nem é vilão do Aranha, e sim do motoqueiro fantasma, que diga-se de passagem é meu segundo herói favorito da Marvel, e talvez de todos os tempos também, segundo favorito. Só pra reforçar, já está óbvio que o Aranhão é meu herói favorito. E voltando ao assunto do arcade, esse quadrinho me lembrou muito Scott Pilgrim, deve ser pelo estilo videogame que tem, igual ao quadrinho do Scott que diga-se de passagem, é uma hq muito pica também, pra vocês que só viram o filme, vale muito a pena dar uma conferida, é bem maior que o filme, com 6 volumes de umas 200 páginas cada um, mas não fiquei entediado não, é bem maneiro o quadrinho, não sei dizer se é melhor que o filme, mas é tão bom quanto, e o Wallace é tão foda no quadrinho quanto é no filme, puta merda ele é o melhor personagem em Scott Pilgrim, Bom caras, já vou finalizando o vídeo aqui, espero mesmo que tenha gostado, e que eu tenha pelo menos gerado o interesse em ler esse quadrinho em vocês. Bom, no mais é só isso. Tchau!